Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu, Armida Igor tô estou aqui para conversar nesse vídeo mais um pouco com você. Hoje, especialmente, vamos falar do grande evento de ontem, que foi o Dia das Mães. Um dia tão bonito, né? Apesar de que, para mim, todos os dias são dias das mães, dia da família, dia dos pais, dia de comemorarmos qualquer relação afetuosa. Mas é um dia especial, é como se fosse o um aniversário, hoje vamos cumprimentar as mamães. Como terapeuta, eu digo assim, que existe uma diversificação muito grande da relação entre pais, ou melhor, no caso, mães e filhos, né? Aqueles filhos que muitas vezes vêm chorando e dizem assim, Armin, eu não sei o que fazer, eu não sei mais como lidar com a minha mãe. Porque eu tenho a impressão que ela sempre quis me doutrinar no, dentro dos princípios dela, e ela não percebeu ainda que eu sou um ser humano à parte. Eu, a gratidão que eu sinto é a gratidão de pertencer hoje, a esse mundo, e até ser filho dela, até ser filha dela, porém não ser ela. Por outro lado, você vê outros filhos que dizem assim, a minha mãe não faz nada do que eu quero. O oposto, né? A minha mãe, nossa, eu peço isso, eu tudo que eu vou fazer tá errado para ela e eu quero que ela faça o que eu quero afinal ela se comprometeu a se responsabilizar por mim e até hoje eu não consegui fazer da minha mãe a pessoa que eu quero vocês percebem que mãe é uma polêmica ao mesmo tempo e que é um ser tão precioso na nossa vida por que, que ela é preciosa? porque nós a partir do momento em que nós nos sociabilizamos tanto na questão, uh, na questão afetiva, na questão importância de cuidados desde criança até no introterino, ele pode ter sido instintivo ou afetivo, não importa, por enquanto não importa, né? é, é uma relação umbilical. É uma relação muito forte. É uma relação de culpa, de cobrança. É uma relação de raiva. E ao mesmo tempo de apego, de posse. Como essa relação é forte. Pelo, por tudo que nós passamos. E principalmente, né? por hoje habitarmos um planeta a Terra com milhões de habitantes, bilhões de habitantes e todos gerados no ventre materno. Olha que coisa importante, né? Será que nós podemos dimensionar cada mãe? Criticar, qualificar, elogiar a conduta? E aí é quando o filho, a filha diz assim: eu só vou entender a minha mãe quando eu for mãe, mas eu não quero ser igual a ela. E o que eu tenho para dizer para você a partir daí é o seguinte: corte o cordão umbilical. Quando você corta o cordão umbilical, você vai ver na sua mãe a mulher. Você vai ver na sua mãe o ser humano, você vai ver na sua mãe a facilitadora, você vai ver na sua mãe a coragem, a coragem de ter gerado, independente de como foi. Se foi um fato ocasional, se não foi, não importa. Mas você vai ver na sua mãe um ser que representa um arquétipo chamado mãe. O arquétipo simboliza um inconsciente coletivo. Então, o romper o cordão umbilical é não puxar nem para um lado, nem para o outro. É o filho ser o que ele é. A filha ser o que ela é simplesmente conhecendo o ser humano e através desse mecanismo, né? uh, dessa ferramenta que é a mãe, desse merecimento que tivemos de vir naquela família através da mãe, com muita gratidão, mas seguirmos nossa vida. Não adianta você continuar com o cordão umbilical vivo, intenso, cheio de traumas, cheio de bloqueios, com aquelas crenças da mãe, aquela, aquela coisa que movimenta mágoa, ódio, raiva, culpa, cobrança, sabe, rejeição. Quando a mãe fica grávida e de repente ela não quer, né? não é o momento, não é. Então, aquela criatura já sentiu a rejeição, porque vocês não têm ideia como as informações, do, a partir do momento da concepção, até os dias atuais, contagiaram a tua formação. Você hoje, mãe, que tem seus filhos, observa como você trata. Você hoje, filhos, como vê a sua mãe? E quantas coisas você carrega, vai se carregando, vai se contaminando com aquela, ah, com aquela, através daquela figura mãe e não da mulher, e não da pessoa. Então você justifica, mas ela foi criada assim. Ai, a minha mãe criou assim. A minha mãe. Não, você precisa de uma terapia. A ah, precisa. Não há quem não precise, gente. Desde uma mãe até os filhos. Porque quer queira, quer não. Toda a condução da nossa vida, toda a nossa estrutura emocional, mental, está encasteirada nesse, nesse, nessa célula chamada mãe. Você mãe, você filho, você filha, que vai ser mãe, que já é mãe, que é avó, que é a... está encarcerada. Ou você se liberta de vez. Ou nada em você vai ser completo ainda com essa forma pensamento. Entenderam? Para encerrar, parabenizo a todas as mamães. A nós, mulheres, que tenhamos esse dia com muita gratidão, que sejamos muito gratos por um dia termos concebido, independente se é através do útero ou não, a cria, seja ela como tenha sido, mas dentro de uma consciência maior, a libertação do cárcere do cárcere chamado Mãe. Vamos abrir essas portas e sermos sempre muito gratos por termos tido essa oportunidade. Que Deus nos preserve sempre. Que o universo nos dê todas essas bênçãos para que tenhamos a consciência de podermos lidar com os nossos filhos, seja do vizinho, seja do amigo, Seja de quem for. Porque a mãe é uma mãe de todos. A consciência da fraternidade, da humildade e da gratidão. Que assim seja. Agora vou pedir para você compartilhar o vídeo, tá? Curtir, se inscrever. Compartilhe, é muito bom. Ah, tô lá no Instagram também. Pessoal, Atendimento online com a Armin, tá bom? Tô dando atendimento online e tá sendo muito legal. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. <música>